Portando uma OZ, portando uma LOT, fazendo drag vai portando uma Scorpion. Isso é creme, é vivência de gueto. Pode vir de furo aqui, nós te amassamos inteiro, cortando vida. Mano, olha o estradete, Boa, boa. Rapaziada, <risos> vou tomar um banho aqui, né? Onde você tá? Ele vai dar um banho em você? Mata o patrão, mata o patrão. Mata o patrão. Não, não é o Pedro, não, cara, é o Flores, tá tirando. Pega o Flores, pode pegar o Flores na porrada. De derruba ele, derruba <risos> ele Cuidado não... ele vai vai vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai Agora matou todo mundo <risos> oh, Deus, que caiu Alguém tá tirando o tô passando aqui <risos> o é não, é não, porque... A gente vai tomar tiro, a gente vai tomar tiro, vai tomar tiro, não, não, não, tiro, tiro, do Dante. Dante atrás, Dante atrás. De Tomando. Desembarcando! Tem uma de Não quer que leva, não? Não quer barato, não? Tá. Hein? Agora pro hospital. Mor, vou roubar um banco hoje. Aham. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Ah, já não basta que eu tava fora, que tu já ah, fez, ainda uhum. vai fazer mais. Ah ah, ah, ah, ah, ah. Inclusive, eu ganhei um banco quando eu tava fora, não ganhei? Não sei, ganhou? Eu te mandei tudo que eu fiz. <risos> ah lá, coisas que Pedro Molly fez enquanto o tava viajando. Roubei um banco, ganhei o banco eu lá, vi. cara. Eu Lavei dinheiro. Eu vi. Aí lavei mais dinheiro. Eu vi o pessoal da reciclagem. O pessoal da reciclagem veio aqui, deu um monte de coisa pra gente. Foi isso que eu fiz. Lindo. Não beijo. Hummm. Ai, eu tava com Amor? Mas Oi. não ficou nem uma marquinha de biquíni, olha? Ah, pra ser protetor, né? Fiquei debaixo do sol, porque assim, eu sou branca. Se eu for pro sol, eu não fico morena, eu fico vermelha. Que pariu. Pior que é fica vermelha, né? Vermelha é um pouco complicado mesmo. Arde, você bota o dedo assim que, que marca. É. Ruim. Eu falei, melhor não. Entendi. Ó, oh, deixa eu pensar, falando, Vai, coisas que mudaram tá me nesse branco. meio tempo. Ah, Américo não é mais patrão? Quê? É, foi isso que eu trouxe rumo da vida. <risos> tá bom. Tô falando. O Américo não ser patrão. Acha ele aí então! Acha o Américo então! Cadê o Américo? E quem é o patrão agora? É o James e o Caio. Oxi! Uh Aham. -huh. Uh -huh. Mas por quê? Ah, coisa da vida. Tem que trocar de roupa, não deu tempo. Vai daí, Oi. Então, então, então. Nem é a Oi, meu mano. você não é mais patrão? Tá atualizando pô, as coisas pra Maia não aqui. Ficar... Nossa, não é, mais eu não. é o James e o Caio agora. Me solto. Quero Para que não. Eu entreguei. Eu, eu não sou mais nada, velho. Eu falei, vale tá não tava aguentando mais não. Oxi. É. Verdade. Você pode ver, eu fiquei ontem e hoje. Acho que três dias fora, quatro dias fora. E que, pô, eu tô surtando já com essa porra, não aguento mais não. É isso, cara. É isso, caralho. É brincadeira, é. Maia. Tá louco, caralho. Você acha, mano? Você deu um no oh, entrar Maia, olha o que eu peguei pra você. Hum. Sim, massa do amor. Caramba, caramba. Você tá ligado que aqui é ligeiro, né, Américo? Se os caras é. aparecem aqui, ó. Calmou, calma, Américo, calma, Américo! Calma eu! Calmou, Américo! Eu aqui, Américo! Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo! Claro que não, era pro Américo parar, trouxa. Ah, não, não, não. Que susto do caralho, olha filha da, da puta. Cuidado que eu tô sentindo que o maluco do. que tava caído lá, ele caiu assim, viu? Eu também acho, tá tudo. Mas acho. o cara devia. <risos>